Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um pequeno problema sobre a tangente de uma curva. O problema diz o seguinte: somos instruídos a considerar a curva dada pela equação x mais y elevado à quarta potência mais 6x igual a 7. Mostre que a derivada de y em relação a x. É igual a essa expressão aqui. Bem, você pode descobrir isso através de uma diferenciação implícita e aí resolver isso para a derivada de y em relação a x. Inclusive, a gente já fez isso em outros vídeos. Mas continuando aqui, escreva a equação da reta horizontal que a tangente à curva está acima do eixo x. Bem, pause esse vídeo aqui e tente descobrir isso sozinho ou sozinha. E aí, conseguiu fazer? Se não, não tem problema. A gente vai fazer isso aqui juntos agora. Bem, vamos ter certeza que estamos visualizando isso aqui direito. Então, deixa eu desenhar um diagrama rápido aqui agora. Esse aqui é o meu eixo y e esse é o meu eixo x. Eu não sei exatamente como essa curva se parece, mas vamos imaginar que a curva tenha esse formato aqui. Bem, baseado no que eu acabei de desenhar, haveria duas retas tangentes. A primeira pode estar aqui e a segunda talvez esteja por aqui. O problema pede a reta horizontal que é a tangente à curva e que está acima do eixo x. Então, o que nós sabemos? O que precisa ser verdade para essa reta tangente ser horizontal? Bem, para isso acontecer, nesse ponto, dy dx tem que ser igual a zero. Na verdade, isso tem que acontecer em ambos os pontos. Bem, nós já sabemos o que é dy dx. Nós sabemos que a derivada de y em relação a x é igual a menos 2 vezes x mais 3, dividido por 4 vezes y elevado ao cubo. Sabendo disso, quando que isso aqui vai ser igual a zero? Bem, isso vai ser igual a zero quando o nosso numerador for igual a zero e o nosso denominador não for. Então, quando o nosso numerador será igual a zero? Bem, isso acontece quando x é igual a menos 3. Afinal, quando x é igual a menos 3, a derivada é igual a zero. Agora, qual será o valor de y correspondente a esse x igual a "-3"? Bem, a gente consegue saber isso através dessa equação aqui em cima. Resolvendo ela, nós teremos y igual a alguma coisa. Bem, para descobrir isso, nós apenas pegamos esse x igual a "-3", e substituímos aqui na equação original, e aí resolvemos para y. Vamos fazer isso, então? Teremos aqui 3 negativo ao quadrado, mais y elevado à quarta potência, mais 6 vezes menos 3, isso sendo igual a 7. Bem, isso aqui é 9. Isso aqui é menos 18. Aí, mantemos o y elevado à quarta potência aqui e resolvemos o 9 menos 18, que é igual a menos 9, e tudo isso é igual a 7. Agora, basta a gente adicionar 9 aqui em ambos os lados. E aí, chegamos à conclusão que y elevado à quarta potência é igual a 16. Sendo assim, a gente pode dizer que y é igual a mais ou menos 2. Com esse resultado, chegamos à conclusão que existem duas retas horizontais, uma em y igual a 2 e a outra em y igual a menos 2. Mas o problema pede apenas a equação da reta horizontal tangente à curva que está acima do eixo x.